Mais um dia normal. Gata bandida! Eu vim aqui pra te matar porque eu superei seu poder. Ah, superou? Ah, então eu vou. Eu vou fazer um negócio com lá e eu já volto. Aí ah, agora eu vou superar o poder dela. Aí virou o gato bandido drip. E aí eu voltei, só que agora é para ac acabar com você, gata bandida bandida. Ah! Bandida A Elva ensinou a ser gata bandida bandida